O pessoal, esse aqui é esse que eu extra gel tô usando esse gel aí para aumento peniano para ejaculação precoce. Esse gel, aí, o pessoal, tá falando aí na internet já tem um tempo. Eu também andei pesquisando, tomei coragem, resolvi comprar. Estou utilizando aí já tem três meses. mas um frasco aqui, bem é né? quantidade de 100 ml, dura aí para um mês. E eu vou dar meu depoimento aqui, vou falar como foi todo o processo, se valeu a pena então eu tava que nem você aí do outro lado é cheio de dúvidas cheio de problemas também então eu queria uma solução e é nesse vídeo que eu quero te falar é o meu depoimento a pessoa que está usando não é esses vídeos que você vê aí, a pessoas falando aí nem mostrando o produto né? essa aqui é o um produto original nem mostrando nunca usaram o produto então posso falar desse produto então vamos lá olha eu tô usando aí em três a três meses mais ou menos no primeiro mês, não senti quase que diferença nenhuma. Mas no final desse período, já há mais de três meses, eu comecei a sentir a diferença. Então, ah, o que aconteceu comigo foi um aumento, né? não foi um aumento de 8, 7 centímetros, que nem tem muita gente que fala aí não. Mas para quem precisava aí é, de um, alguns, eu consegui 4, né? pelo menos. Então, para mim, já, já foi um ganho é, espetacular, consegui também que engrossasse e eu queria falar um pouco desse processo, porque é um tratamento, não é uma mágica, um esticador de borracha, o extra gel, ele está no mercado aí, ele não é vendido em farmácia, tá e tem muita gente pirateando também, é, quero falar disso, porque onde o corpo tem a garantia é, do produto, o seu dinheiro de volta, e é um produto liberado pela Anvisa, então se você compra aí no Mercado Livre, outro lugar aí não tem garantia. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi do x o Estragel, né? a outra coisa que eu aprendi foi o seguinte: que ele não é uma mágica, é um processo que cada organismo tem né? o, seu, a, o seu desenvolvimento. Então, como eu usei no primeiro mês, eu senti quase que nada de diferença, fiquei na dúvida até se eu estava medindo direito. Já no segundo mês já pulou para dois, dois e pouco três e depois quatro eu consegui então é um tratamento então o que eu andei descobrindo é o seguinte eu entrei muito em contato com o pessoal lá do site sempre desconfiado eu conversei muito com eles, eles foram me explicando como funcionava foi me acalmando e foi usando isso que eu quero passar para você olha ele ele é um dilatador arterial das artérias né, para o sangue passar ali no seu pênis passar nos seus óculos sexuais isso que faz com que muitos né, na puberdade, na adolescência, teve pênis pequeno, é, porque não teve irrigação ali, não tem a testosterona livre circulando. Então o organismo produz a testosterona, mas muita gente, muitas vezes tu vai fazer o exame de sangue e não tem muita testosterona. Por quê? Porque não está circulando no teu sangue. O organismo até produz, aí tem gente que acha que não produz, aí taca mais, taca injeção, né? Taca mais coisas sintéticas no corpo, só prejudica. Então quando tem a circulação, a vasodilatação, é que nem uma planta que precisa de água, né? precisa de nutrientes. O cabelo quando cai é porque não tem boa circulação. Ele cai, não né? manter os folículos abertos. Então o processo é o mesmo, não é mágica. Você massageia né, o seu pênis inteiro, todo. Né? Uma vez por dia é o suficiente, vai dilatando as suas artérias e ali vai havendo todo um outro processo então não é uma mágica é você vai crescer né aquilo que era para crescer tinha aquele campo ficou encolhido e ele vai e dilata então se não houver dilatação ele vai ficar encolhido é da vida tu vai ter um pequeno e vai achar que é por causa disso mesmo então cada organismo tem um potencial tem gente que vai cinco seis ou sete eu não posso falar porque eu consegui quatro é, alcance disso tudo aí tá até mesmo que está em grande fica maior ainda mas a maioria tem mais potencial que tem pequeno é né? 12 10 por aí um pouquinho mais porque tem bastante campo para aquecer para crescer então essa foi a explicação que eu me acalmei e meti bala mesmo comprei o produto comprei kit fui usando usando usando estou né? pensando em dar uma parada agora de uma estabilizada eu vou medir daqui um mês mais ou menos vou fazer mais vídeos então é isso que eu queria passar é, não tem mistério, lenga-lenga As pessoas falam, é, ah, isso, aquilo Mas tendo a circulação é, Você não tem nenhuma doença grave Seu corpo, organismo, vai responder E ele vai começar até mesmo a grossar Porque dilata tudo e o tamanho Ok? Então é isso que eu queria passar para você Cuidado com a pirataria Vou deixar o link original que eu aqui abaixo do vídeo Tá? E espero que você goste Deixe o seu like, se inscreva no canal Deixe um comentário aqui se eu puder te ajudar Vou te ajudar, tá bom? Tenha fé que vai dar tudo certo. Um grande abraço e até mais.